esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Depois que e... Judas saiu do cenáculo Disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco Eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros, palavra da salvação, glória a vós Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, estamos então, celebrando este quinto domingo da Páscoa, este encontro com Jesus ressuscitado, que em sua essência divina e humana, doou a sua vida por cada um de nós, e nós sabemos que do todo o passo que permite irmos até o encontro desse Jesus, não é fácil, Ele requer algo maior de cada um de nós, Ele requer algo que realmente doemos a nossa vida, também por amor a Ele, e nós sabemos que a nossa caminhada cristã, este nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser algo inconstante, mas deve ser algo que permaneça em minha vida, algo que faça sentido, algo que realmente eu pare e pensa: eu preciso deste caminho este caminho é importante, sem a presença de Jesus, eu não consigo viver, eu não consigo estar dentro da minha vocação, eu não consigo então trilhar dentro da minha missão, e dentro então deste propósito, desta vivência, deste nosso espírito de conversão, que devemos fazer todos os dias praticamente, vem-nos o convite da liturgia de hoje, para refletirmos sobre o amor, esta palavrinha né, de cinco letras né, que muitas vezes podemos falar nossa, mas de novo falar do amor de Deus, né? De novo colocarmos, né, Jesus, né, como nosso mestre e sim devemos fazer a todos os instantes, né? Devemos realmente conscientizar né, devemos realmente ter em si a nossa vida. Amor tem quatro letras, não tem cinco não. Né? Eu peguei seis, né? Diante dessa nossa consciência cristã. De irmos ao encontro de Jesus Cristo. E este amor nós temos que fazer uma pequena diferença né, em nossa vida. Uma coisa é paixão. Outra coisa é amor e vocês saberiam me dizer a diferença de saberiam me dizer a diferença de paixão e amor Paixão é aquilo que vem mas é aquilo que vai rapidamente é, muitas vezes é quando aquela fase de criança para adolescente sabe ai que menininho bonitinho ai né, o amor da minha vida! ou a menininha encontra com outro menininho na escola e fala, nossa, olha que menininho bonitinho, né, e etc. Aquela paixonite de adolescência, que num dia é o amor da vida, e no outro dia nem lembra da cara mais da pessoa. É uma paixão, é algo que a pessoa está nas nuvens está flutuando, está né? naquele ideal platônico de não ter dificuldade, que não tem treva, que não tem né, discussão, é tudo lindo, é tudo perfeito. E tem então o amor, o amor ele gera em nós uma entrega, mas que nós também temos três tipos de amor, segundo a filosofia cristã. Primeiro amor, é o amor eros, o é que é o amor eros? A própria palavra grega já nos diz, é o amor eros, é o amor vinculado ao prazer, é a mesma coisa nossa. Hoje eu estou à vontade de ir lá comer uma pizza, eu vou na pizzaria, né, me acabo na pizza e logo passa, acabou aquele prazer pode ser também o prazer carnal, nossa, eu estou com os meus instintos à flor da pele, e muitas vezes acabo caindo, no... e passa, é um prazer. Depois nós temos o amor filia, com PH, amor filia, que o amor né, entre amigos, é o amor ali que gera também dentro de uma família, que tem que ter confiança, tem que ter cumplicidade, tem que, tem que ter disposição Para que ter um amor dentro de uma amizade Se não tiver uma confiança, né, não é um amor E temos o amor ágape O amor ágape é justamente esta doação A minha entrega verdadeiramente Que sai de mim por um amor maior E é justamente este amor ágape que Jesus nos convida a viver no dia de hoje, então não é nem uma paixão, não é nem o um amor eros que passa, não é nem o um amor filia de amiguinhos, mas o amor de doação, o amor que realmente vai fazer com que eu compreenda o meu sentido cristão, dentro da nossa vocação aí, desenvolvemos este amor ágape, os casais, né, os casais que temos aqui, se for unir-se em matrimônio e não tiver o amor em si, esse casamento não vai dar certo, pode ter certeza. Porque se você for casar com uma pessoa apenas por gostar dela, ah, vai passar um, dois, três, quatro anos, vai acabar. Agora se eu caso por amor, eu sei que aquilo requer de mim a mesma coisa na vocação sacerdotal, se eu casar apenas, se eu, casar, se eu for ser padre, né, apenas por gostar de ser padre, celebrar a missa, de atender a confissão, ah, vai chegar no quinto ano de padre, eu desisto, né? porque realmente, eu tenho que pensar, o amor em si, ele requer algo de mim, requer uma doação, aonde eu tenho a consciência, bem, eu amo aquela pessoa, se eu amo aquela pessoa, eu sei que não é apenas momentos bons, que vão ter momentos sim de glórias, mas que vão ver momentos também de dificuldades, então é eu administrar tudo isso na minha vida, é ter presente este amor constante na minha caminhada cristã, vocês jovens... Três dias de encontro do TLC, né? tudo bonito, não é, as palestras, tudo bonitinho, na hora do almoço, todo mundo servindo, vocês, não é, nem colocaram a mão na concha, já vinham servindo, tudo bonitinho, né, agora amanhã, que vocês possam fazer o contrário lá em casa, né, pai, vocês cobrem eles, tá bom? Que é aí, justamente, o sentido do amor, a gente não veio apenas para ser servido, mas para servir. E aí é onde nós representamos o amor de Deus, o amor de entrega, o amor de doação, o amor que vai me permitir viver todos os dias. Então não adiantaria nada vocês ficarem sexta, sábado, domingo, lá na casa de encontro, chega segunda-feira e nunca mais voltar para a igreja, não fazer mais orações... Né, ter um comportamento inadequado dentro de casa, etc. E também nós sabemos que diante das dificuldades, nós vamos crescendo, nós vamos nos superando, nós vamos caminhando. Função esta, que não é apenas dos jovens que fizeram o um curso aqui não, é de cada um de vocês, pai, mãe, tio, vovó, né? comunidade, não adianta apenas cobrar deles, se vocês não fizerem a parte de vocês também, levar o amor de Deus para dentro de casa, falta isso em muitas famílias falta isso no nosso sentido cristão de amor a Deus muitas famílias se perdem, porque muitas vezes colocam tantas coisas à frente de Deus e esquecem do amor esquecem de ter em si a compaixão, a misericórdia, trazer esta doação, um pai que não consegue escutar um filho, um filho que não sabe escutar o pai, aonde está ali, o amor de Deus, então é uma caminhada que nós vamos fazendo aos poucos, primeira leitura de hoje, nós vemos a caminhada de Paulo e Barnabé, e nesta caminhada eles nos demonstra que vão passar por vários momentos de perseguições. Perseguições estas que não é para a desistência, mas é para o crescimento. Se eles forem sair, se eles fossem sair da casa deles para irem em uma missão aleatória, eles nem precisariam sair de casa eles nem precisariam dar-se o trabalho de fazer aquilo, mas eles têm aquela consciência, eu vou por amor a Deus, eu vou por amor à missão, e aí é onde que eles começam a aprender, e levam a palavra de Deus a todos os cantos. Da mesma forma, Jesus Cristo no Evangelho de hoje, Ele vai se despedindo dos discípulos, porque daqui duas semanas, nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. Então Jesus fala, olha, eu vos dou um novo mandamento. Amar-vos uns aos outros. Este amor, que é um amor consciente. Aonde eu sei que muitas vezes, eu não vou agradar a todo mundo. Né? Eu sei que eu não vou ser amigo de todo mundo, e que nem todo mundo precisa gostar de mim, mas que eu devo dar o meu melhor, eu devo fazer de tudo por amor a Jesus Cristo, tendo ali o respeito, tendo ali o elo, tendo ali a confiança, circunstâncias estas que me permitem viver como um bom cristão, portanto caríssimos irmãos, jovens, pais, mães aqui reunidos, que essa nossa caminhada, seja simplesmente deste amor, este amor de entrega, esta minha renovação pessoal, todos os dias, para que caminhando ao encontro de Deus, me disponibilizando a cada dia, eu possa um dia então, contemplar face a face com Deus, a minha salvação.